da paisária, a parte traseira dela, e também nós já vamos encerrar esse vídeo, e vamos ao vídeo Boa tarde amigos de Maurício Mofoca, hoje eu vou fazer um vidinho aqui que nós vamos é, mar, deixar mais ou menos marcado, um lugar aqui para um poço artesiano, é onde vai sair uma construção então nós vamos trabalhar com as variônicas, achar esses veios, achar uns manchões e os manchões são um local de, de mais radiação que são o contrário da da radiação da, da água né que é uma radiação telúrica e então a gente vai fazer esse vídeo aqui já deixar mais ou menos marcado e também nós vamos colocar o vídeo aí no canal para o pessoal ver também como é que funciona aqui tá as variônicas o modelo que nós temos feito aí pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo aí do vídeo e pedir o pessoal aí também para se inscrever no canal e também deixar o like aí para cada o youtube poder subir meus vídeos e agradecer aí os três mil inscritos que nós já temos e deus abençoe a todos então nós vamos agora fazer o comando da variônica, né como o pessoal está lembrado aí, o pessoal que tem acompanhado os vídeos, é que é muito importante os três passos, que é no terceiro passo que ela vai dar a direção da, para onde você vai, sem esses três passos não tem nada feito, você sairia, sairia caçando sem rumo com ela, então ela é comando de voz. então nós vamos dar o primeiro um, dois, ela já marcou a direção Lá onde eu coloquei já uma pedra ó. Agora daqui Como ela marcou essa direção aqui Ela tá posicionada falar. Ela tá posicionada aqui ó As duas antenas tá igualzinha para lá é. Então agora eu vou caminhar daqui para lá E... A hora que chegar em cima do ponto aqui da água, da cabeça, ela vai cruzar. Justamente aonde eu já pus a pedra em cima. Aqui é a cabeça, essa água ela vem de baixo para cima nesse rumo. Agora daqui, o sol nasce daquele lado. O sol nasce lá do lado do sul. Agora daqui para cá ela, ela corre nesse meio aqui, desce e vai embora para ir abaixo. Quer dizer, até uma até uma certa altura, depois pode ser que ela desce para profundidade de volta. Então aqui nós vamos achar aqui só uma, uma parte aqui, ó. Aqui ela está cruzada, eu vou andar para frente, ela vai se cruzar. Agora aqui nós vamos descendo, sempre no rumo. Aqui ela cruzou de novo. Aqui nós vamos agora vamos pôr uma marca aqui aqui ó aqui ela, ela é o seguinte agora eu vou voltar aqui atrás e vou fazer uma outra lembrar de um outro detalhe aqui ó. aqui ela veio para cima aqui ela andou um pouco abaixou e ela subiu de novo aqui ó. aqui nesse ponto ela subiu então nós vamos caminhar para frente ó. ela está ela descendo ela vai descendo ela desceu para baixo aqui ela subiu aqui ela tornou a subir então se eu pegar ela daqui caminhar de novo para lá, ela vai descer ela vai pegar outra fenda ela vai pegar outra fenda e subir de novo aqui ela subiu de novo agora um detalhe muito importante é um detalhe aí que é muito importante por exemplo quando eu dou o comando para as varas, eu vou, eu vou fazer esse comando de novo, quando eu dou esse comando para a vara, para ela procurar um veio de água, ela não procura esse lugar aqui, ó, aqui, ali, vocês veem que eu marquei, de lá para cá eu marquei três lugares, se eu der o comando para ela, ela não procura aqui, porque aqui não é o veio principal, o principal é lá, é a cabeça lá então é igual eu tenho dito em alguns vídeos, lá é a cabeça da cobra, aqui é o rabo dela, daqui ele desce para aqui abaixo, então agora nós vamos fazer o comando novamente aqui, mais para cá um pouco, só para vocês terem uma ideia, vou fazer o comando aqui, aqui eu vou dar o comando outra vez só para vocês verem que as varas não vai procurar aqueles pontos lá ela vai me mandar de volta lá na onde ela mandou a primeira vez então varionica procura um veio de água me dá a direção dele um, dois, três as varas já apontou lá na primeira pedra que eu pus lá então pode filmar a primeira pedra e as varas aqui que está retinho é só eu caminhar reto eu vou caminhar reto aqui, eu vou passar em cima da pedra. E outra, se eu tentar sair fora para cá, as varas viram pro mesmo lado. Então, é, de todo jeito, eu tenho que ir em cima. Tá vendo? Aqui é a cabeça. Então, aqui é o lugar do poço. Aqui fura um poço artesiano. Agora. Na hora que você dá o comando para as varas. Ela não te manda lá. Se você furar lá, vai dar água. Mas corre o risco de secar. Só aqui abaixar, lá seca. Agora eu vejo muita gente em muitos vídeos por aí marcando poço artesiano marcando cruzamento entrando, entrando dentro de manchão. É, e achando que é a água que está passando, não é. Aqui pode até cruzar, outro veio embaixo. Aqui. Mas seria muito difícil ele cruzar aqui. Então aqui se eu andar, por exemplo, acho que uns 3 metros que eu for pular do Edson é ali, eu já caí dentro do manchão. Agora, vou fazer mais um detalhe aqui, ó, aqui ó, vocês vão ver ó, as varetas, ela cruza aqui porque aqui está o veio de água. A energia dessa água está subindo bem aqui. E também vou lembrar mais os amigos aí de um detalhinho que eu tô lembrando aí também, que é bom lembrar. Essa energia de água quando ela sobe aqui, ó. Se você montar uma cama e dormir em cima dela, você é uma pessoa doente. A energia te faz mal. Então às vezes tem muitos amigos aí que tá vendo os vídeos aí, não, não, não, não sabem, não tem esse conhecimento. Se você tiver uma cama num quarto. Onde o veio d'água está vindo para cima, a energia está atravessando a cama e o teu corpo. No fim, na hora que você pegar uma certa idade, você já está doente. Você é perigoso câncer, um monte de coisa. Tem alguns vídeos também que a gente pode fazer alguma coisa, ensinando alguma coisa pela frente. Mas agora é só um lembretinho aí que eu lembrei agora. Então aproveitei para falar. Agora aqui está a cabeça. Aqui ela vem de baixo para cima. Aqui seria um poço artesiano. Agora eu vou andar para cá, no rumo dele para cá. Para cá você já não vai pegar nada. Você vai atravessar o mato lá e não vai achar nada nesse meio caminho. Aqui não tem nada que cruza aqui de água. Não vou mais porque não adianta. Senão eu vou atravessar um quilômetro para lá do mesmo jeito. Então, esse meio aqui não tem nada. Aqui não tem manchão, não tem veio d'água aqui. Esse manchão aqui é um manchão que... Se você fizer uma casa aqui, esse meio aqui é neutro ele não está no manchão e não tem veio nele então você poderia pôr uma cama aqui e ter um sono um sono leve um sono gostoso mas lá se você pôr uma cama lá lá você não vai ter um sono bom mas o objetivo nosso é caçar o veio e nós e também nós vamos entrar agora nós vamos entrar na profundidade desse veio ver que fundura que está essa água tá mais perto É, agora eu vou dar o comando para ela variônica se esse veio de água tiver com mais de 50 metros você não cruza, se tiver com menos de 50 metros você cruza, Ó, então se ela tiver com menos de 50 metros ela vai cruzar ela cruzou por quê? porque está com menos de 50 metros de fundura nós vamos voltar lá nós vamos fazer o comando de novo se esse veio tiver com menos de 45 metros de fundura, você cruza se tiver com mais de 45 metros, você não cruza Tá com mais de 45 metros de fundura Tá entre 45 e 50 metros então não é difícil você saber a fundura que tá. você vê que foi é, dois comandos e eu já cheguei perto Agora, vocês querem ver como é que eu vou cair na profundidade dele certinho? Varioônica, se esse veio tiver com 48 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então, se ele tiver com 48, ela vai cruzar. O veio está com 48 metros de fundura. Podendo haver um erro, um pequeno erro aí, entra aí um metro para cima ou para baixo, 49, 47, 48. Mas elas dizem 48. Mas no, no furar, pode ser que você furar. Você fura até a mais. Até. Você pode chegar aos 50 metros. Mas a água vai dar nos 48. Agora outro detalhe. Nós vamos também pegar daqui. Aqui talvez. é um lugar que você marcaria para furar o poço artesiano. Seria aqui, não lá e nem lá. Agora se você pegar uma furtinha de goiabeira você vai marcar aqui, você vai marcar aqui vai marcar lá, aonde você vai furar, essa fica a pergunta se alguém souber responder aí que assistiu o vídeo responde, agora nós vamos fazer aqui que nós vamos caçar é, uma, um local com muita radiação, então nós vamos um, dois três, quatro, cinco, nós andamos cinco metros, nós já caiu num local que tem muita radiação esse aqui não é água, esse aqui as varas vão andar cruzada, porque aqui é minério que tem aqui, esse minério que dá radiação agora é o que nós chamamos de manchão, aqui nós saímos fora dele Ó, nós andamos mais ou menos, acho que uns 6 ou 7 metros nós estamos tá dentro desse manchão agora eu vou cruzar para cá, vocês vão ver que as vara ela já cruza aqui e vai andando dentro do manchão porque isso aqui é uma zona de radiação aqui é uma zona de radiação que também não é, não é muito boa para a saúde também não mas já não é tão prejudicial igual é a radiação da água e aqui dessa parte que ele já é maior, ele já está dando mais de 10 metros para sair fora dele agora aqui nós já estamos saindo fora dele aqui nós já saiu fora dele agora nós vamos pegar vamos pegar ele de comprido aqui nós estamos na beirada dele nós vim para cá, nós continuamos dentro já dentro desse manchão agora, essa zona de radiação aqui é o seguinte, essa zona aqui eu posso fazer a pergunta para as varetas qual o material que tem aqui é ouro, ferro, prata e, então eu posso fazer as perguntas para ela, para descobrir o que, que tem nesse local aqui pode ser que aconteça de ter ouro, ouro numa profundidade aí, talvez aí entre eu acredito que o ouro aqui não estaria raso, ele estaria com mais de 50 metros eu acho mas nós vamos tentar umas perguntas para ela Varyona, se esse manchão se tiver quartzo molhado, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então, agora nós vamos caminhar para ele. O quartzo molhado tem. Então, esse nós já sabemos que tem. Nós vamos cortar. E nós vamos fazer a outra pergunta. É, varione Esse manchão. Bom, tem nióbio? se tiver você cruza, se tiver você não cruza ela não cruzou porque não tem nióbio vamos voltar para outra pergunta variônica, esse manchão tiver ouro você cruza, se não tiver você não cruza então se tiver ela vai cruzar, se não tiver ela não vai cruzar esse manchão não tem ouro esse é o interessante, ele não tem ouro, vamos ver se ele tem prata vamos tentar uma, fazer a, a experiência com ele Variônica. se esse manchão tiver na profundidade dele, prata você cruza, se não tiver você não cruza a prata tem Agora precisa saber a profundidade que está essa prata. Então é algo interessante. Que é uma coisa que nem eu sabia. Que esses manchões por aqui não poderiam não dar ouro, dar prata. Então é muito interessante. E aliás, eu já vi uns barrancos ali que deu vestígio mesmo de sinal de alguma coisa que poderia ser prata. Variônica, se, se, se essa prata tiver com mais de 50 metros de fundura, você cruza. Se tiver com menos, você não cruza. Tá com mais de 50 metros de fundura a prata. Então vamos voltar numa outra pergunta. Vamos chegar a 70. Variônica. Se, esse, se essa prata tiver com 70 metros de fundura, você cruza, se não tiver, você não cruza. Ela cruzou e está com menos 70. Então nós pode estar pode tá com ela numa profundidade aí de 65 metros. Bariônica, se tiver com 65 metros de fundura, você cruza, se não tiver, você não cruza. Então nós chegamos a uma conclusão de 65 metros e a profundidade da prata é só você fazer um buraquinho aqui no chão é logo você vai dar na prata lá embaixo é 65 metros mais umas quebradinho para uns lado, para o outro vai ter uns 100 então é interessante esse aí ficou um vídeo interessante nós procurando uma coisa nós acabamos encontrando outra que não tem ouro mas em contrapartida tem a prata nós já estamos para encerrar esse vídeo que eu acho que já está com mais de 10 minutos 18, já está com 18 minutos e também mostrar aí para os amigos que é muito interessante as varionicas elas são muito interessantes o que você comandar para elas é o que elas procuram por exemplo, se eu estou de, de um lado de uma serra, eu quero saber o que está que do outro lado da serra, eu tenho que comandar elas. Então há a possibilidade de eu enxergar lá do outro lado da serra com ela. Então ela seria um terceiro olho. E também lembrar os amigos aí, para se inscrever no canal, gente, tá se vendo o vídeo aí, dá o um like, Aí o like é importante para o canal. Dá um like aí, o like é de graça. Assim que nós fizermos vídeos novos aí, os vídeos vai aí para o pessoal. Às vezes tem coisa que você aprende hoje, hoje não vai servir muito, mas mais para frente pode servir. Por exemplo, a gente está sempre falando dessas energias que vem do solo, energia que vem do ar. Eu teria muito vídeo bom para falar sobre essas energias, sobre a radiestesia. Então teria bastante coisa para ensinar. Como eu não uso os pêndulos, eu, eu conheço um pouco dos pêndulos, mas eu uso as varetas. Então as varas para mim é a que eu uso, então a minha prática é com elas. E aí que a gente vai sabendo, a gente vai ensinando aí pro pessoal. E também para às vezes ajudar alguém que tá aí no garimpo alguma coisa aí ajuda. E nem por exemplo, que nem aqui a gente descobriu que não há ouro. E já tem manchão que você faz a pergunta para a vareta, ela já acusa o ouro. Aqui não, aqui é a pergunta que nós fizemos aqui, ó nós vamos fazer ela de volta só para o pessoal ver que a gente não está vareta se tiver ouro você cruza se não tiver ouro você não cruza Ó, um dois três agora eu vou atravessar direto por quê porque não tem ouro agora nós vamos fazer eu vou mudar o contrário nós vamos fazer a última pergunta vareta se tiver pra, prata nesse manchão você cruza. Se não tiver, você não cruza. Ó, um, dois, três. Aconteceu, as varetas já cruzou, porque tem prata embaixo. Ela tá pegando a radiação da prata. A prata ela consegue jogar a radiação dela aqui em cima. Aqui. Bem, bem no meio de, de, dessa área aqui. Com essa energia. A energia da prata está saindo aqui em cima. E também junto com a outras coisas, né? Junto com quartos é quartos. Algum pozinho de ferro, alguma coisa. Nem ferro aqui também não viu. Então é tão interessante que aonde dá prata não dá ferragem. Agora isso aí é para os amigos aí que está começando no garimpo é muito importante. E também lembrar o pessoal que tiver interesse aí nas varíônicas. A descrição está embaixo do vídeo. E também a entrada do meu vídeo aí também dá uma demonstração delas. Também como é que elas é feita As varetas que tem 33 centímetros, é todo um material só, não tem dois tipos de material. O que é feito, as varetas, empunhadeiras, os rolamentos, os parafusos, é tudo. Então é somente um material. E uma boa tarde, Maurício mococa vamos ao próximo vídeo.